Olá, sejam bem-vindos a esta nossa rubrica em direto sobre notícias relacionadas com o marketing digital. E por isso hoje, dia 29 de julho de 2016, vamos fazer um resumo de algumas notícias que decorreram durante o mês de julho. Foram muitas, todos os dias existem novidades e por isso vamos destacar algumas. Sintam-se à vontade para interagir connosco em direto, seja fazer perguntas, seja acrescentar outras notícias que acham relevantes, por isso este é um espaço informal onde podemos ir conversando sobre estas notícias de marketing digital. Podem igualmente subscrever as notificações desta transmissão e partilhar este vídeo à vontade com quem vocês desejarem. Por isso, uma das primeiras novidades que eu vou mostrar são as novas páginas Facebook. Então, eu vou mostrar a nova página Facebook, Portanto, como podem ver, este é o novo formato das páginas de Facebook. Eu vou colocar até deste modo. Portanto, temos agora do lado esquerdo os separadores. E aqui eu chamo a atenção porque antes os separadores estavam por baixo da capa e ficavam só 3 ou 4, portanto, que coubessem na página. Agora, passaram para o lado esquerdo e ficam disponíveis todos. Por exemplo, na minha página eu estive a apagar alguns separadores, porque tinha muitos separadores, então para ficar mais clean, enfim, dei uma arrumação nestes separadores. Recomendo que faça o mesmo. Já agora, eu queria perguntar quem é que já tem a nova página de Facebook que respondam nos comentários se já têm ou se não têm a nova página de Facebook uh, para termos uma ideia enfim há, há pessoas que já têm há muito tempo, outras não têm e gostava de ter uh, essa percepção eu vou mostrar agora também uh, como era como uh, era portanto como é que eram as páginas antigas e portanto neste momento estou-vos a mostrar como era a página antiga. Isto porque eu fiz login com outra conta e mostra-me a página antiga. Portanto, é esta. Alguns de vocês, se calhar, têm esta página. Como veem, temos a foto sobreposta na capa, temos o nome, temos os botões, e aquela questão dos separadores, como podem ver, se eu for ao mais, tenho mais separadores. E só fica aqui alguns disponíveis. Por outro lado, tenho aqui estas opções todas do lado esquerdo, que agora passaram para o lado direito e o feed passou para a parte central. Portanto, é uma mudança considerável. Portanto, eu vou mostrar a nova. Portanto, como podem ver, tenho agora os separadores à esquerda. Tenho os separadores à esquerda. Tenho aqui, o botão Call to Action acabou por ganhar muito mais destaque. Recomendo que tenha este botão bem configurado. A capa ficou muito mais clean. A miniatura aqui arrumada, de facto, está melhor. E os separadores para o lado esquerdo. O feed temos agora a parte central e a parte do lado esquerdo passou para o lado direito. Portanto, recomendo que vejam como é que está a vossa página um, para, para fazer esta arrumação. Portanto, esta foi uma das principais mudanças. Uh, Digam-me então se já tem esta, esta opção ou se ainda não tem esta opção disponível na vossa página. Uma outra novidade tem a ver com as, uh, o, novo, o novo relatório do Facebook, que pela primeira vez é mostrado agora no formato, eu não diria 360, diriam no formato panorâmico, que eh, é uma das outras novidades do Facebook, a possibilidade de publicarem fotos 360, é uma pergunta que me fazem com frequência, como publicar fotos 360, ou têm uma câmara 360, que tem que fazer esse investimento, ou então podem fazer fotos panorâmicas como esta, que está aqui, o Facebook fez esta foto panorâmica, isto foi feito provavelmente no Photoshop, ou outra ferramenta similar, e portanto dá esta, este aspecto. Eu estou a mexer com o rato, mas poderiam também mexer, com o smartphone, portanto podiam bastava rodar o smartphone e envio em todas as direções. Então os números que temos é 1.7 mil milhões, portanto aumentou alguns milhões, 1.7 mil milhões o Facebook, de resto está igual, o Messenger, o WhatsApp e o, e o Instagram, está igual, pelo menos aos números já anunciados entretanto, não do último relatório, mas anunciados entretanto. Portanto são números impressionantes, faz referência aqui ao Facebook Live do, do Shawaka, foi o Facebook Live mais visto de sempre. Uh, um milhão de pessoas já utilizam os óculos Rift para ver conteúdos de 360. Conteúdos de 360 é o conteúdo de 2016 uh, que o Facebook e muito bem uh, está a dar destaque. Temos também aqui o destaque para o Aquila's First Flight que foi, é, um, é um drone uh, que movido energia solar para redistribuir a internet. Uh, e por isso é um formato, uh, é uma forma de distribuir a internet muito, muito interessante. Temos também aqui uma outra novidade, que é o Prisma. O Prisma é uma aplicação, já vemos uh, muita gente a partilhar neste formato. Uh, eu recomendo que instalem, existe para App Store e para uh, Android, uh, e permite uh, fazer fotos estilizadas uh, através do seu smartphone. Por isso, recomendo que utilizem esta opção para publicar fotos muito, muito atrativas. Vou fazer aqui scroll para verem aqui alguns exemplos como podem ver, já agora queria perguntar quem é que está a utilizar o Prisma, quem já utilizou eh, e se gostou, e se gostou do, desta opção do Prisma. Portanto, vão dizendo. Prisma. E depois temos uma outra ferramenta eh, recente que é o eh, Microsoft Pix. Eh, isto permite eh, fazer fotografias muito, muito, eh, muito profissionais. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Agora vamos fazer scroll. Ora vejam a diferença. Eles até comparam muito com a câmera de, do iPhone, que por acaso não é das melhores, não é a melhor câmera. E vejam o um efeito com a aplicação e sem a aplicação. Eles fazem a comparação com a câmera da Apple por uma razão, porque isto ainda só existe para, para iOS. Então, no fundo é uma, uma ferramenta que permite tirar melhores fotos, neste caso com a câmera da, da Apple, e que estará disponível para Android, penso eu, em breve. Portanto, é uma loucura esta aplicação, muito, muito recente. Vejam aqui as diferenças de antes e o depois. Portanto, da esquerda mais escuro a foto original, da direita com, com esta aplicação. Portanto, o que ele faz é melhorar as fotos, como veem, fica com mais uh, luminosidade. Muito, muito interessante. Ah, e permite também fazer uma outra coisa, permite fazer cinemagraphs. Portanto, temos aqui do lado direito uma foto animada e do lado esquerdo temos um cinemagraph, um cinemagraph que consiste em eh, tornar estática algumas partes da foto e outra em movimento. E também faz cinemagraphs, muito bom. É provavelmente a primeira aplicação interessante, mobile, para fazer cinemagraphs também. Muito, muito interessante. Portanto, só para iOS, Microsoft, Pix e o Prisma que mostrei há bocadinho dá para as duas plataformas. Tanto uma como a outra para fotografias, é muito, muito interessante. Uh, tenho aqui já algumas perguntas que estão, que estão a chegar, então tenho aqui a pergunta do Mycon de Lima. Mycon, já agora de onde é que nos estás a ver? De que cidade e país? Ele pergunta... Como faço para criar essas imagens 360 para publicar no Facebook? Esta é uma pergunta que me fazem muito, muito, muito, muito frequentemente. Ainda não tentava até estava num jantar e voltaram a perguntar como é que isso se faz. Com câmeras 360 é uma opção, exige investimento. A única forma, sem nenhum investimento de fazer, com iPhone, é vocês fazerem uma fotografia no modo panorâmico e, portanto, não fica um 360 real, fica um 360 uh, panorâmico, portanto, dá o efeito, mas não, não total. Com o Android, para além do panorâmico com o Samsung Galaxy, existe a aplicação uh, Camera, que é da Google, aplicação câmara que permite fazer panorâmica e faz mesmo 360. Eu já fiz uma vez uma 360, só que tem um problema. Tirar uma 360 com o um smartphone implica tirar para aí umas 30 fotos é desinteressante, acreditem que é, é muito chato, mas dá e convém que seja um sítio estático, basta estar alguém a movimentar-se, fica desfocado, fica, fica mal. Ou seja, resumindo, tirar fotos 360 a sério, compra aí uma câmera desde algumas centenas de euros ou então com o um smartphone no modo panorâmico. Acredito que provavelmente no próximo ano já existam smartphones que capturem 360, até lá recomendo que adquira uma câmera se Uh, se os conteúdos de 360 forem importantes para vocês. Eu tenho publicado muitas fotos e vídeos de 360, tem um alcance gigante, gigante. Vale a pena apostar neste formato. Vamos continuando, podem ir colocando mais perguntas. Entretanto, tem aqui mais interação. Ok, o maicon disse está a uma vez de São Paulo. Ok, uh, tenho aqui mais perguntas. Uh, tenho do José, uh, José Luzia, que, uh, que me está a dizer que ainda não tem a nova página de Facebook, mas já comentou o Prisma. A minha foto de perfil é um exemplo. Ok, deixa-me ver a tua foto. Ok, está interessante. É um exemplo. Gostei muito das experiências. Quanto ao Pix, ainda não, porque tenho um smartphone para Android. Pois. Uh, ok, obrigado pelo feedback então, José Luzia. Um abraço. Uh, então eu vou continuar aqui com mais notícias. Tenho aqui uma notícia que experimentei ontem, que tem a ver com o Periscope. Eu sou um grande fã do Periscope. Eu estou a usar Facebook Live porque é para Facebook é o Facebook Live, para Twitter é o Periscope. Então o Periscope tem tido várias alterações. Uma boa jogada que eles fizeram tem a ver com os replay highlights. O Facebook não tem esta opção. O que é que isto consiste? Eu recomendo que abram o Periscope e atualizem a app para ver. O que é que isto consiste? Quando nós fazemos uma transmissão em direto, até mesmo no Facebook ou no Periscope, há um problema. Se a, aplicação, se a transmissão for, por exemplo, 15 minutos, rever uma transmissão de 15 minutos é penoso. Então, automaticamente, por um algoritmo, o Periscope vai destacar alguns segundos de cada uma das partes, provavelmente pela interação, pelos picos de audiência e outros fatores. Então mostra, faz-me lembrar quase o Snapchat, aqueles círculos de, dos momentos a passar. Ele vai mostrando, no, no, no, no, no, enfim, na, na cronologia, alguns momentos importantes. Depois clica para ver tudo ou aqueles momentos. Está, está excelente, excelente. O Facebook um dia vai ter isto, tem que ter, é obrigatório. Mas o Periscope está um passo à frente. Para além disso, o Periscope teve mais novidades. Tem aqui até uma animação que demonstra isso. Provavelmente não veem bem, mas foi esse aspecto que eu expliquei. Eu depois vou gravar um vídeo à parte, só isso do Periscope. O Periscope, mais novidades. Autoplay. Portanto, agora as transmissões em direto já estão no já, já, do Periscope. Já dão Autoplay no Twitter, como os vídeos no Facebook estão em Autoplay. Foi uma excelente jogada. E uma outra opção interessante que eu vou tentar demonstrar aqui no meu telefone é que agora já podem fazer uma transmissão em direto através do... do Twitter, exatamente. Eu vou tentar demonstrar aqui, ok, cá está. Portanto, tenho aqui um ícone, que está aqui, que me permite fazer a transmissão em direto através do Twitter, utilizando o Periscope. Tem o Autoplay e tem mais funções novas muito interessantes. Um, e tenho aqui também mais uma, uma opção interessante, uma novidade, uh, no Twitter. Esta novidade no Twitter em que é que consiste? Uh, agora os vídeos do Twitter nativos, antes eram 30 segundos, passaram para 140 segundos. No Vine também já passaram para os 140 segundos, eram 6 segundos. No Vine já tive a ver, já há vídeos mais longos. Como é que funciona? Vemos a mesma os 6 segundos. A diferença é que se eu tocar no vídeo, consigo ver até 140. Portanto, o Vine continua a manter uh, o espírito dos 6 segundos, mas é possível depois ver um vídeo completo se ele tiver mais de 6 segundos. Foi essa a jogada que fizeram. É possível enviar também vídeos por mensagem pessoal no Twitter de 140 segundos. O Twitter lançou ontem também uma novidade interessante que permite passar para o modo noturno. Ainda não tenho essa opção. Ou seja, tocam num botão e passa para o modo noturno, muda as cores. Um, e por isso o Twitter tem vindo a fazer aqui algumas jogadas, esta do, dos destaques do Periscope, para mim foi a melhor jogada, muito, muito, muito interessante. Já agora vamos me dizendo se vocês têm estas opções que eu vou anunciando, uh, para, para irmos vendo o que é que está a ser implementado. Depois temos também aqui ainda uma outra opção, no Snapchat temos tido muitas novidades, uma delas saiu há muito pouco tempo, que são os Bitmoji, portanto já viram isto há algum tempo atrás, que esteve muito na moda e agora é possível colocar aqui estes Bitmoji no Snapchat. Tem aqui um vídeo até de mostrar a demonstrar, aplicar estes Bitmoji, portanto são interessantes. E uma outra opção, que são os Memories, que também já estive a experimentar. E digamos que os Memories é a grande revolução do Snapchat. Os Memories, o que é que permite fazer? Uh, eu posso guardar automaticamente todas as histórias do Snapchat, eu já tive esta opção, dá imenso jeito. Posso ir buscar fotos do Dropbox, da, da minha máquina fotográfica, do, do smartphone, fotos que eu tirei no passado e publicar diretamente para o Snapchat. Ou posso recriar uma história, um mix entre histórias guardadas, snaps guardados e fotos que eu tenho. Aqui uma nota, se vocês publicarem um snap com base numa fotografia que já tiraram no um smartphone com mais de 24 horas, fica com uma moldura branca e com a data, com o timestamp, para saber quando foi publicado. Um, também é possível adicionar Snaps a uma área privada, através de uma password, um, e por isso estes Memories é a revolução do Snapchat, dá imenso jeito para poder criar histórias com conteúdos que já tenha publicado no meu Snapchat. Por isso é uma jogada muito, muito interessante. E por fim, o Pokémon, não se fala noutra coisa, no Pokémon. Já instalei a aplicação, já experimentei, publiquei já alguns vídeos, tiveram imensas visualizações. Uh, o Pokémon é o fenómeno do momento, Uh, e aquilo que eu gostaria de destacar é que o Pokémon neste momento já tem mais é dedicado mais tempo ao que o Snapchat ou ao Facebook. Uh, por um lado, alguns de vocês podem achar que isto é uma loucura. Uh, é um fenómeno. E é apenas o início de, deste tipo de fenómenos, onde um surgir outros. Já existem marcas de tirar partido disto, marcas, organizações, de muitas, muitas formas. Uh, e por isso devem também tirar partido disso. Uh, Tenho me a lembrar que a Câmara Municipal de Braga também fez uma iniciativa para a caça de pokémons, portanto, uh, é a loucura, devemos estar a par destes fenómenos para saber como é que nós podemos tirar partido disso uh, e interagir com a nossa comunidade se está nesse, nesse público-alvo, portanto, já agora gostaria de saber quem é que é jogador de pokémon, que responda nos comentários quem é jogador de pokémon, para vermos aqui como é que está, como é que está o pokémon no mundo digital. Uh, confesso que, que acabo por, por... experimentei no início, depois acabei por não, não utilizar, por limitações de tempo, claro, uh, mas acaba por ser um fenómeno mesmo uh, incrível. Uh, nunca tinha acontecido nada do género, uh, com tão rapidamente tantos utilizadores uh, e tanto tempo nesta aplicação, Uh, tem aspectos positivos, que é a possibilidade das pessoas irem para o mundo físico, interagirem com o mundo físico. Uh, e esta aplicação é um mix de geolocalização, real aumentada, é exagerado, dizemos que é a aumentada, tem um bocadinho, mas vão surgir aplicações no futuro com real aumentada a sério, com geolocalização. Eu diria que este foi apenas uma, uma, das, uma das revoluções. E também para refletirmos como abana tudo o resto, portanto, de repente o Facebook e o Snapchat acabam por perder... Uh, um pouco as audiências para o Pokémon, claro que são produtos, formas de comunicar diferente, têm objetivos diferentes, mas estejamos preparados para a grande mudança que acontece com muita frequência. Bem, por hoje é tudo, era este resumo de notícias que eu vos queria trazer. Podem deixar nos comentários outras notícias que decorreram ao longo deste mês ou sugestões que vocês queiram ver tratados nestas transmissões em direto. Subscrevam as notificações, sigam a minha página no Facebook e partilhem este vídeo. Obrigado e até breve.